Que... Amiga, qual tatuagem vamos fazer? Uai, Já vai contar? Um... Já, né? Um gato, né? É, óbvio, gente. O nome podcast. Por que esse nome, Virginia? Conta pra ah! gente. Não, Olha! Tem... Ele gato. Met... Ele meteu um gato, gato. menino. Gato. Eu amo. Gatinho. Ai, ah, calma isso. de novo. Gatinho. Ai, ah, quebra ah, de novo. Gatinho. Ah, amiga, por que que é esse enfim, nome? Eu, eu, enfim, eu tive a ideia desse nome... Por quê? Porque eu falo muito a gato. A ideia do nome foi dela, hein, gente? É, eu falo muito gato e gato. Polêmica! Que isso, Camila, velho. Que susto, polêmica! caramba, velho. Polêmica? Esse nome foi uma polêmica? Foi, teve polêmica. Foi uma grande polêmica, Não, inclusive. Vamos falar aqui agora, então. Vamos falar aqui agora, então. Nossa, Já que a gente ficou calado na, na, né? na hora que deu o bololô todo, agora a gente vai falar. Mas eu tô falando de um jeito como não, se a gente fosse gente, causar agora. Não, tô Não vou causar, não. não. não vamos causar, não. Mas conta por causa do nome. Por que do nome? Aí a gente explica. Tá, eu tive a ideia do nome podcast, porque Eu falo muito gato, o Zé Felipe também fala muito, muito gato e gata. E aí eu chamo todo mundo, ah, gato. Literalmente todo mundo, Literalmente. gente. pode ser um, um taxista, pode ser qualquer pessoa. Garçom, a mãe, exatamente o pai. É gato, é gato, é gato. Aí a gente, tava, a gente tava assim, pô, vou colocar qual nome, né? Aí eu falei, ah, vamos podcast, tem podcast, aí que vem. Aí que vem explicar só agora da polêmica, amiga. Uhum. Pode falar. Tem podcasts? Então, o que acontece? No grupo, a gente tava falando vários, mandando vários nomes, e etc. Até que, é, quando ela falou isso, ah, gente, porque não dá pra ser podcast gato Na época eu falo gato e gata. Então, podcasts que fica geral. A gente pesquisou e achou um, um canal que não posta há anos, lembra? Um de francês, um italiano. Ah, é a Manu falou. Eu, só... eu falei assim, sí, um gente, canal. tem esse. Eu tenho até print. Uhum. Eu só não postei porque, velho. Aí o pessoal falou com a gente. Um pessoal que tava com a gente no, na sala falou assim: seguinte, no grupo, né? Vê se tem registrado, porque lá que conta. E foi quando a gente olhou se tava registrado. Não tava, a gente comprou, pagou, deu dinheiro, registrou no nosso nome. E temos direito ao nome. Ponto. E não tinha nada lá, a gente pesquisou lá também, Pronto. não tinha nada. Por isso que a gente quando conseguiu. anunciamos, apareceu. Né, a, a pessoa pra poder vir falar que tinha Que era dela, que a ideia era dela Tô me tremendo e afins E aí eu peguei e falei assim, poxa Se ela pesquisar existiam antes dela. Sim. Aí foi quando ela pesquisou, viu que existia, até pediu desculpa Mas depois uma... no negócio, é. né? Mas assim, é, o nome era nosso, a gente registrado, a gente não sabia, era um quadro do canal, não era o é no nome do tipo, canal. Aí vai lá, quando começou esse bafafá, eu falei, caraca, será que é real? Será que tipo... A gente continuou até de mudar o nosso Sim, nome, né? A gente amiga? falou assim, caraca, será que o, o nome da menina do canal, será que tipo, ela tá A gente tá não escutando... queria, a gente não quer ferrar não, ninguém Não, não, jamais. Aí a gente foi atrás e tal, só que, tanto que a gente pes pesquisou o podcast não apareceu o canal dela. Por quê? Porque no final das contas, era é, um quadro. Era como se fosse, tipo, um Maria Fifi. Isso, ou então o meu 24 horas. Exatamente, que tanto gente faz, Maria que Fifi também, a galera usa. É. Então, não era o canal dela, o canal dela era outro nome. Então, eu falei, poxa, então acho que não tem nada a ver, tal. E aí, depois, a... A menina que foi falar, tal, pediu desculpa e tudo mais, e se acertou. Então acabou que a gente Sim. nem precisou se pronunciar. É. Porque eu acho que foi no outro dia. E a mesmo, gente né? também não desembolou com ela porque ela não tinha mandado mensagem pra gente na direct antes de expor no story. Então, a gente não falou, ah, então. Acho se que ela, ela quis levar pra, pra mídia que seja na mídia é o corte. Então, aqui é na mídia, agora a gente ah. tá respondendo. Já registramos. É porque tem muita era pessoa. Um perguntando, nome, e Pronto. Né? Mas assim. Mas a gente eu... cogitou, tá? gente a hipótese. O registro foi há muito tempo, né? Foi. Foi? Pô, como é que a gente vai iniciar um podcast, anunciar sem... Foi no, na época do We Pink, velho. Não, é. Como é que vai anunciar sem estar tá com registro? Mas, enfim, a gente cogitou a hipótese de mudar o nome. Só que acabou que depois a gente viu que o canal da, da, da menina nem chamava podcast. É. E aí a gente continuou. E tamo aí, né? É. E tamo aí de boa. Ela também tá de boa. Ela, ela pediu desculpa e tudo mais. É. Tá todo de boa. Pediu desculpa pro canal que existia lá, né? Mas, enfim... Tudo de bom. Ela não pediu desculpa pra gente, não? Não sei, amiga. Acho que foi pra Perdão, gente, amiga. Foi, então tudo bem. Eu acho. Mas, assim, okay. sucesso pra ela, sucesso pra nós, tem espaço mundo. pra todo é. mundo. Não, Exatamente. Não é treta de, com ninguém. Eu acho também. Se quiser o um nome também, leva.